Como eu dei a ditadura que então, hip, ah, hip. Rindo ah, Se vocês amam essa cultura Como eu odeio a ditadura que então, hip, rindo Rindo Rindo que eu chego mandando aqui os versos que é bom Hoje aqui eu vou rimar com o Guizão Só que eu chego mandando agora é o Tom Eu vou embaçar o seu parabrisa de caminhão Que nem vai chegando e mandando assim dessa levada Como caminhoneiro você tá parado na parada Que nem vai chegar eu tô na estrada Desse jeito aqui eu te atropelo e te traçalha É 30 segundos pra rimar você vai apanhar, o vagabundo vai te espancar Que nem vai chegar agora Mandando sapatinho guizão Hoje aqui formiga virar guizinho Ô louco, rapaz Vai deixar Guizinho, Little não Sem resposta do outro lado 30 segundos para guizão O que vamos, DJ Mas pode que e nessa fita é o um momento, eu tenho mil que não enxergo seu talento Porque cê tá ligado meu parceiro na sessão, sim Eu uso óculos pra aumentar minha visão, mas olha só, cê pode crer Tá ligado meu parceiro, nessa fita eu proceder Porque cê tá ligado, no rap eu tô seguindo Você faz a Pipão, é uma cilada fino Tá ligado meu parceiro porque cê tá ligado que cê não faz um bom E nessa fita agora é na sessão Pode que, é parceiro, que eu te atropelo com o caminhão É pilada, é, é, é, é Sino Tem resposta? Tem resposta não Terminou, volta 40, 30 segundos Violentos, paradisão Vai! Mata ele, e mata ele E mata ele, e mata ele Vai mudar meu nome, nessa fita não dá nada Porque cê tá ligado, essa fita é minha levada Cê pode crer, parceiro, eu não rimo a mesmo. Cê muda o meu nome, o talento é o mesmo Porque cê pode crer, nessa fita eu sigo com minha calma Nessa porra, o nome é minha alma Cê tá ligado, nessa fita que nós trava Não é danada, meu parceiro, o um rap nós é chava. Tá ligado, nessa fita é a de apoiando parafuso, hoje não é diferente Porque cê tá ligado, agora nós te acerta Você apoiando no parafuso o de hoje, nós te aberta oh. Ah, Danadinho Peguei essa visão aí, hein yeah. Em respostas de formiga 30 segundos Violentamente DJ E aí, e aí, e aí Vocês estão vivos ou não estão, caralho? Vocês estão vivos ou não tão? Vem, Vem, vem, vem E mata ele E mata ele E mata ele E mata ele, e mata ele. Eu vou chegar com minhas rimas que não é louca A camisa do Palmeiros, o parafuso Essa porca tá solta, então né, vai chegar E assimilar, aqui o verso Poco né? vai chegar e te mandar Aí desse jeito não, não E eu chego mandando na palada E eu tenho como você falou no outro verso na levada, não enxerga o talento, sua visão tá embaçada. E hoje eu te embaço, hoje é que eu te bato. E desse jeito, meu parceiro, eu vou te amasso Aí, desse jeito que eu tô na levada, hoje eu tô no central, foda essa batalha passada. Uh!